Olá pessoal, vocês sabem aí que infelizmente foi confirmado agora há pouco aí A morte aí da artista, cantora aí da banda Calcinha Preta Paulinha Abelha Então fica até o final desse vídeo aí que eu vou falar todos os detalhes sobre o enterro dela E todas as demais informações que vocês precisam ficar por dentro Sobre essa triste notícia que acabou de acontecer no dia de hoje Pessoal Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí E eu já quero pedir pra vocês aí, qual é a música que você mais gostava aí Com a participação de Paulinha Abelha lá no Calcinha Preta Então comente aí embaixo como uma homenagem pra ela, pessoal Então deixando essa homenagem pra ela aí, deixa aqui nos comentários Qual é a música preferida aí sua da Paulinha Abelha no Calcinha Preta, fechou? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar tá olhando, dando um a em todos os comentários aí E bora pra essa notícia aí Bom, como todos sabem, Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos, em Aracaju. A artista morreu às 7h26 em decorrência de um quadro aí de problemas renais, pessoal. E... É, as informações sobre o enterro, pessoal, é, nas últimas 24 horas, segundo a nota divulgada pelo hospital, Paulinha teve agravamento de lesões neurológicas. A morte encefálica da cantora foi confirmada após exames clínicos específicos. O corpo vai ser levado para a central de velórios, onde vai ser preparado para o velório, que vai ser realizado no ginásio Constâncio Vieira, na capital, e será aberto ao público. E o horário do início ainda não foi divulgado, pessoal, mas logo será divulgado aí. Essas são as informações aí que eu queria passar para vocês aí. Que infelizmente acabou de acontecer, os fãs já estão se reunindo aí em frente ao hospital onde ela estava internada. Tem muitos fãs lá. Essa notícia é uma notícia muito triste, mas fica aqui no canal aí, se inscreve aí que eu vou passar para vocês todas as informações sobre esse triste fato e essa triste notícia que acabou de acontecer aí com a cantora Paulinha Abelha. E mais uma vez, que as nossas orações possam confortar aí os familiares da Paulinha Abelha, os fãs, que, que eles possam ficar mais consolados neste momento aí, fechou? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo com mais notícias.